Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão No vídeo de hoje é uma homenagem à banda Skank Que se despediu dos palcos em um mega show Realizado no estádio Mineirão No dia 26 do 3 de 2023 E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho e deixe seu like E para homenageá-la o review do álbum MTV Ao Vivo Scank, que completa 22 anos do seu lançamento MTV Ao Vivo Skank, é o primeiro álbum ao vivo da banda, lançado em 2001 em formato CD e DVD. O álbum foi lançado pela gravadora Caos, com direção de Joana Mazzucchelli e com produção da banda Skunk e Liminha. O álbum foi gravado na Praça do Papa, em Ouro Preto, nos dias 7 e 8 de julho de 2001. O show tem seu repertório basicamente formado por canções incluídas pelo fã em votação pelo site da banda. Além das canções votadas, como É uma partida de futebol, Esmola, Pacato Cidadão resposta e te ver o álbum traz uma composição inédita acima do sol e estar prendido em os dedos essa última uma versão em espanhol para Rapid Iron e o finger da banda The Police a canção ali foi tocada no show com Chico Amaral que também toca violão nas canções tanto canção noturna e acima do sol o álbum gravado na praça tiradentes em ouro preto é considerado por muitos como o maior show já realizado na cidade com aproximadamente 50 mil pessoas no formato cd o álbum possui 17 faixas já em dvd possui 25 faixas. Além das 25 faixas incluída no DVD, conta com entrevistas, comentários, faixa faixa, o multiângulo das músicas estarem prendido entre os dedos e respostas, e uma galeria de fotos. É isso aí galera! Esse foi o review do álbum MTV Ao Vivo Skunk. E foi uma homenagem à banda que se despediu dos palcos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.